Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos! E eu já vou trazer aqui mais uma mensagem para o signo de leão. Então, vamos lá. Desprendimento. Vamos complementar.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 Sabedoria, e eu vou dar uma arrumada. Leão, o momento pede um desprendimento de momentos bons que passaram, de épocas boas e de um certo conforto, ou de momentos externos como se os outros estivessem sempre em festa, sempre bem, sempre dando certo na vida, e você não, porque você está ali entre o curtir a vida e o focar no seu objetivo. Mas não veja por esse ângulo, apenas observa sem se envolver emocionalmente. Porque a vida é feita de fases e mudanças, e não de estabilidades eternas. As coisas acontecem o tempo todo. E cada um está em uma fase ou processo diferente. E nem sempre você vai conseguir... Levar essas pessoas com você, em suas mudanças, e está tudo bem. Porque, no momento delas, elas podem te acompanhar depois. Assim, a indecisão dá lugar para a decisão. Decisão de seguir o seu coração, a sua vontade maior, e seguindo os seus novos projetos. E, naturalmente, quando escolhemos um caminho, outro ficará para trás. Mas, analisa-se esse caminho ao qual você se desprende. Já não era um caminho sem saída, um caminho limitado. E esse novo caminho pode ser desconhecido agora... Solitário agora, mas se for o desejo do seu coração, tudo dará certo. Novas comemorações, chegam, pessoas, novos ares, novos projetos e muitas alegrias. Carta Sabedoria Toda soma de experiências... É bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz da existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. O novo pode ser muito bom, porque ele agrega sabedoria, tá bom? Gratidão.